Hoje sim, sol e o laranja. Laranja, que é a cor deste magnífico Porsche 911 Carrera 2.7 RS, 73, um fabuloso automóvel. Um ícone da indústria automóvel desportivo, um dos carros mais agradáveis de conduzir dos anos 70. Diria, um dos desportivos mais interessantes feitos até hoje. Vem com um motor de 2.7, 2.600 cm cúbicos, 210 cavalos Foram feitos a partir do 2.4S, 172 72 e 73. E tinham duas versões, a Sport e a Touring. Este é um Porsche 911 Carrera 2.7 RS Touring. Vem equipado com teto de abrir, que era um extra, com rádio Blaupunk, que também era um extra de altura. Antena elétrica. E o Sport era mais leve era desprovido de eh, imensas cortesias de serviço de palos lá direito, a chapa mais fina, vidros mais finos, eh, que lhe depois traduzia num, num decréscimo de peso eh, significativo para um, uma condição em provas de velocidade, em rallies, onde foi amplamente usado. Estamos a falar de um carro vinculadamente esportivo. Um carro com um gozo de condução extremo. Sente-se tudo, conduz, transmite-nos tudo. Tudo o que nos passa em redor é transmitido através deste chassi fabuloso, destes travões fabulosos já há 50 anos. Com quatro travões discos ventilados em 73, trava excelentemente bem. E anda ainda melhor. É impressionante estes 6 cilindros, quanto você puxa por este carro, sente uma adrenalina e sente aqui um monstro atrás das costas a empurrá-lo para a frente. São 210 verdadeiros cavalos, com uma caixa bem escalonada de 5, as caixas tem uma fama de ou se gosta ou não se gosta das 915, mas eu não desgosto, uh, acho que estes carros não têm defeitos, têm assim uma personalidade muito forte. Eram carros que vinham equipados com jantes 15, fujos, com medidas de pneus diferentes, com pneus mais largos atrás, acho que foi a primeira vez que a Porsche utilizou pneus mais largos atrás do que à frente. Este é um dos 1.560 carros construídos, dos quais 500 foram fabricados inicialmente para uma homologação destes 2.7 RS. Teve uma adesão tão grande que foram logo vendidos praticamente todos os exemplares. E fizeram mais uma série de 500 e uma segunda série de 580. Este pertenceu a essa terceira fornada dos 580 carros este carro em particular veio praticamente novo a Portugal penso que teve a mat primeira matrícula em 73 ou 74 em Angola o ano de fabrica 73 e em 75 já morava em Portugal onde permaneceu até os dias 2 levou um restauro há cerca de 10 anos grande por um especialista está um carro absurdo parece que estamos a conduzir um carro novo sair de fábrica, tão, tudo tão justinho, tudo tão previsível, os travões, o, não há qualquer barulho de parasita, tudo eficiente como era e como nasceu, é um exemplar uh, fabuloso dos 2.7 RS tão raros e tão valorizados. carros mais apetecíveis, que tiveram uma, uma, uma, uma valorização muito grande, com alguma lógica porque fizeram-se 1.500 produziram-se 1.500 veículos uh, e é um carro soberbo, é mesmo soberbo são 210 verdadeiros cavalos, que dão um gozo impressionante uh, hoje no, no século XXI falamos em 210 cavalos só se falam em 600, 700 esqueçam, este é é um gozo conduzir este carro nestas estradas sinuosa de gradil.